Eu acho que esse papo de que a gente nunca vai ter um governo sem corrupção é um papo muito do, do bem resolvido, do da lavar as mãos. E todo mundo que está lá julgando uma possibilidade de um crime, de contas que até agora não foram é, analisadas. 40 das 60 pessoas, 40 também receberam grana de... de na campanha da Lava Jaca, das empresas que estão na Lava Jaca, então isso não pode acontecer. Qual é a legitimidade desse processo? A minha principal questão com a reforma política é o final do financiamento privado de campanha. É muito bizarro você pensar que uma mesma empresa dá milhões para um candidato e milhões para o um candidato oposto. Ou seja, não tem a ver com, com, com uma ideia é, é, política de cidade, de sociedade, de país. Tem a ver com quem entrar eu vou me dar bem e aí não dá certo, você tem contas a prestar o tempo inteiro. Eu acho que, que a, a minha geração, eu tenho 24 anos, eu acho que talvez não tivesse, não tem ideia ainda da responsabilidade que a gente teria que ter e do processo que a gente poderia é, voltar a viver, quase como fantasma do que os nossos pais passaram. Onde é que os meus pais estavam nos anos 70? Onde é que os teus pais estavam nos anos 70? É questão de se posicionar agora e tentar não repetir alguns caminhos.